No mesmo instante, viu aquela equipe de socorristas que surgiu à sua frente outra vez vinda do céu, isto é, de cima do teto da UTI. —Vocês... Dessa vez, Ari conseguiu falar. Tanto que o médico plantonista acorreu pressuroso. —O que o senhor está sentindo? Precisa de algo? — Não, não, estou bem. Apenas estava pensando em voz alta. Ari captou claramente que o médico não via os visitantes. Quando ele se afastou, a equipe invisível acercou-se. Aliás, para ele, só para ele, de invisível aquele grupo não tinha nada, mas foi assim que passou a denominar os estranhos visitantes. O chefe deles dessa vez o instruiu. — Sou Abdiel, seu amigo. Agora vamos conversar de outra forma. Você vai nos ver e falar, mas não responda por palavras, e sim apenas por pensamentos. Tente. — Mas como isso é possível? Novamente, o médico plantonista atendeu o presto. — Posso ajudá-lo? Ah, oh, desculpe-me. -me. Estou meio bobo falando sozinho. Aria guardou o médico afastar-se, notando que ele ficara bastante apreensivo. Contudo, foi inspecionar o estado de outro paciente. O chefe da equipe invisível, Abdiel, brincou com ele. Viu só o que você está aprontando? Eu não lhe pedi para só falar conosco pelo pensamento. Tente fazer isso. Ari pensou, está bem, vou falar só pelo pensamento. Assim está melhor, anuiu Abdiel, prosseguindo naquela fantástica forma de conversar. Estamos no limiar de um acontecimento que mudará nossa vida. Mais do que em qualquer outra ocasião, nosso pensamento deverá direcionar-se para o alto em busca de Jesus, o médico das almas. Ari... Assustando-se bruscamente, ia interromper, falando, mas conteve-se a tempo e apenas pensou. — Das almas? Os aparelhos que monitoravam Ari acusaram uma alteração. O plantonista, que de Soslaio observava o paciente, acorreu. — Estou bem, disse-lhe Ari, tranquilizando-o, o que de fato conseguiu pois os indicadores retornaram ao normal. Ali deixou passar alguns minutos e, como Abdiel permanecia ali apenas olhando-o, dirigiu-se a ele em pensamento, como ele pedira. — Vou morrer? Vocês são mortos? — A calma é mais fácil das virtudes quando tudo está tranquilo, não é mesmo? Entretanto, no momento de agitação física ou mental... O que acontece? Nós a expulsamos, concorda? E aí o desequilíbrio, nem sempre a maldade, assume o comando dos nossos atos. Por que o homem age assim? Ari foi pego de surpresa, pois Abdiel, em vez de responder as suas ardentes perguntas, promovera guinada na conversa. Aliás, foi o próprio perguntador quem respondeu. É porque, agindo pelo instinto... Não um instinto natural que garante a sobrevivência, mas um instinto distorcido, porque acoplado de mau uso da inteligência num deplorável retrocesso espiritual, o homem despreza a sabedoria de forma integral, cedendo-lhe espaço para o melindre e a vaidade, gêmeos filiais do orgulho. Aí a maldade aflora no homem, coisa que nos animais não existe. Assim, nessas horas, não se compare o homem ao animal, pois este não tem inteligência abstrata, formadora de ideais e planos, no caso, de vingança. Animais têm, sim, integral, o um instinto na sua expressão mais genuína. Não tem milindres nem sentimentos de vingança. Novamente, Ari se complicou para entender o que Abdiel dizia. O espírito amigo, não obstante, prosseguiu. O homem que conseguir avançar um centímetro no cumprimento da lei do amor, reta divina e de extensão infinita, não cederá espaço aos impulsos da réplica, a qual lhe oferta veículos de discórdia, quais a postura agressiva, o tom de voz mais alto, imperativo, arrogante, tudo isso a bordo de argumentos de certeza definitiva. E nessas horas, convenhamos, resposta ou réplica logo se transformam, uma ou outra, em ideias de vingança. Abdiel interrompeu o que dizia por instantes e logo seguiu. Não, esse homem que avançou no bem ampara-se na mansuetude, sem que isso configure covardia física, tanto quanto jamais oculta a verdade o que, do contrário, seria outro tipo de covardia, mais danosa do que aquela, a hipocrisia. E o que faz disciplinado mental não se permite a roubos de gladiador, mas transforma o palco do encontro de correntes antagônicas, a dele e a de outrem, em palco de correntes congruentes. Isto é busca um dos inesquecíveis exemplos de Jesus o modelo de comportamento fraterno ofertado por Deus aos homens. Abdião colocou a destra sobre a fronte de Ari e volveu o olhar para cima, pronunciando uma única palavra, Jesus. Ari, olhos arregalados a princípio, sentiu-se invadir por jamais experimentada paz, que sutil, mas constante, envolveu-o, como se fosse uma agradável nuvem, silenciosa e quase imperceptível. Abdiel disse-lhe brandamente, Como você pode observar, ao falarmos de Jesus, todas as dores se acalmam, a paz nos visita célula a célula e a vida adquire sua verdadeira expressão, deixando atrás tudo mais. Ari surpreendeu-se, refletindo sobre o que ele próprio sentiu. Se morresse agora, morreria tão feliz? Sim, sim, sei do que fala Abdiel. Ele fala de mim, de como sempre tenho me conduzido. Até com minha família tenho agido com dureza. Meus filhos nem quiseram mais morar comigo e com a mãe. Luísa, será que estive sempre ao seu lado, como o companheiro que reparte todas as alegrias e as tristezas com a amada? Meu Deus! Sei agora o que é a calma e o seu grande poder. É precisamente o que experimento neste momento. Jesus era tão calmo. Abdião, já se despedindo, ainda proclamou. E Jesus não é uma miragem de fanáticos como temerariamente alguns imaginam. Não brigou com ninguém, foi uma das pessoas mais ofendidas e longe de se vingar, com todo o poder que detinha, perdoou a seus ofensores. Jamais impôs suas ideias, nunca escreveu uma única palavra dos seus ensinamentos. Entretanto, suas lições, alicerçadas no exemplo, sobreviveram porque a razão lhes dá vida eterna. Viu Abdiel afastar-se com seus amigos até desaparecerem. — Vou morrer. Esse perfume... Tão agradável. Lembro-me dele. Dormiu. Horas mais tarde, os aparelhos acoplados ao paciente acusaram, por discreta sonoridade pelos painéis eletrônicos, crise grave. O médico plantonista, que mantinha permanente observação nos pacientes, aplicou de imediato um medicamento sublingual e, em seguida, ligou para o doutor Renato. Quando, pouco depois, o cirurgião-chefe da cardiologia chegou, avaliou o quadro clínico de Ari e, franzindo a testa, diagnosticou. Nosso paciente precisa de um milagre. Na manhã, esplendorosa, pujante de sol, de vida, pois, Luísa e os filhos foram autorizados a conversar alguns instantes com Ari devendo aguardar que ele despertasse. Disse-lhes o doutor Renato. Nosso Ari não resistirá por muito tempo. O transplante é sua única chance, só que ainda não recebi resposta da minha solicitação à Central de Transplantes do Estado para que o Ari seja atendido em caráter urgentíssimo. Só por volta das onze horas Ari despertou. A família foi admitida junto ao leito para breve diálogo. Ao vê-los, o semblante incapaz de disfarçar o que lhes ia na alma, Ari compreendeu que ainda não tinha morrido. Luísa não podia falar. As lágrimas impediam-na. Meire beijou eternamente, como há muito não fazia. — Paizinho, o que o senhor aprontou dessa vez? — É uma incógnita — murmurou Ari. — Saber que Deus é tão bom e uma coisa dessas me atingir. — Atingir-nos — emendou Anderson, tomando a mão paterna. — Algo de inexplicável na vida, tão cheia de surpresas, de coisas boas, mas também de coisas ruins. — Só pense nas boas, paizinho. O senhor vai sair dessa... O senhor é forte, é valente. Nunca ninguém o venceu. Será, minha filha, nem o coração? E você, como está aqui? Alguém me disse que havia sido internada para desintoxicação. Interrompeu o tratamento? Ah, meu pai, interrompi, sim. Algumas doenças como essa que inventaram para mim existem apenas para dar emprego aos médicos. — Meire, Meire, não é bem assim. Você me chama de valente, vitorioso, sempre, mas sua visão, do ângulo em que estou agora, perde toda a substância. Imagine se eu morrer nos próximos dias. Do que terá valido toda a minha fortaleza e o império que construí? Se me acabei de tanto ajuntar poder e fortuna, terá valido a pena? — Não fale assim — interrompeu Luísa. Você não pode nos deixar. O que será das nossas empresas? O que será de nós? Vocês vão administrar tudo com dificuldades no início, mas com o tempo aprenderão. Olhou para o teto, como se estivesse alguém lá o ouvindo, e sentenciou. Só que um dia, assim como eu, vão se dar conta de que tudo, talvez, não valeu a pena. Luísa atalhou. — Como não valeu a pena? Então a nossa vida não tem sido tão confortável? Não somos estimados pela sociedade? E o respeito que nossa fortuna nos confere? — Sociedade, respeito, fortuna. Só queria que meu coração estivesse bem. Até trocaria tudo, tudo mesmo, por um coração saudável. Às vezes, quantas pessoas se julgam pobres e nem sequer avaliam o quanto vale um coração sadio. Nem nossa fortuna toda pode me comprar um agora. E o meu lar, o nosso lar? Estamos separados. Se eu conseguir sobreviver, vocês vão se enjoar de tanto amor que tenho para lhes dar. Dirigiu-se ao filho. Senão... — Cuide delas, principalmente de sua irmã. Meire começou a soluçar descontroladamente. Ali mesmo, Anderson começou a obedecer ao pedido do pai, pois amparou-a, estreitando-a num abraço. Anos e anos de isolamento fraternal entre ambos foram ali interrompidos. Luísa literalmente se atirou ao peito de Ari... E também o abraçou. Prova irrefutável de que até do mal Deus tira um bem, a doença de Ari estava servindo-lhe de novas lentes para ver o mundo, pois acabara de testemunhar a fatuidade do dinheiro e do poder quando empregados apenas em benefício próprio. Mas, sobretudo, os quatro reencontraram o sentido da fraternidade na convivência familiar. O plantonista, sempre tão controlado, dessa vez sensibilizado e algo envolvido, delicadamente pediu à família que se retirasse, pois mesmo aquelas felizes emoções poderiam deixar o paciente alterado. Antes de os três se afastarem, Arya olhou-os profundo e demoradamente. Apenas conseguiu falar baixinho. — Adeus.